Na prova da PM Ceará. Então, família, com o método MPP, a história será diferente. Então, tá aqui, ó. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Sem querer querer coracocó, simbora! Pra cima da Idecan. Vamos lá, família, repete aí na sua casa. Pra cima deles, é isso aí. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Inimigo é o cara da banco, ó. Pra cima deles, ó, porque juntos, ó, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Mas família, linda, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes de começarmos aí a detonar as questões da Banca IDECAM, você sabe o que é a tríade do método do MPP? Vou falar rapidamente aqui com vocês, ó. A tríade do método MPP, olha que lindo, olha que lindo, tríade do método MPP, são três simples técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. E o mais importante, fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico matemático, mesmo que você não tenha base, ou bloqueio em RLM. Então, família, o nosso método é para todos. E a tríade de método MPP, ela tem três pilares, né? Ela tem três pilares, existem três técnicas, né? Por trás dela, que como eu falei, né? Essas técnicas regem né, a nossa metodologia de ensino. Então, eu vou falar rapidamente aqui para vocês de cada uma delas, para você entender como funciona o método MPP. Vamos lá. Primeira técnica do método é o método dos 50 ou método das marcações. Para que, que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos o guerreiro é interpretar. Então, com a primeira técnica, a gente já quebra essa objeção que atormenta aí a maioria dos alunos. Tá? E vamos ser sinceros, né? sendo muito sincero você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício, você já tem aí 50% da questão. Por isso que o nome é método dos 50. Aí são etapas. Né? A gente... Coloca isso na mente dos nossos alunos do curso da pmc Ceará. São etapas. Você não pode ser aquele aluno afobado, né? Que já está, né? A maioria de vocês, né? <coughs> fazem dessa forma, né? Lê lá a questão, você já começa a ler a questão e já começa a anotar, já começa a fazer. Não, cara, tem que ter calma, tem que ter atenção. Então, primeira coisa, você não vai anotar nada, você vai interpretar a questão. São etapas. Aí sim, pô, interpretou, né? Você já sabe ali qual é o assunto da questão. Você já sabe o que o problema está pedindo. Cabeça de gelo. Você já interpretou. Aí sim, próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Resolver. Né? Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Né? Com a técnica R, você vai aprender a resolver as questões. Você vai aprender a forma correta, de se resolver cada tipo de exercício né? O que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar Ó, É um ciclo de aprendizagem Estudar, revisar e exercitar Com certeza a maioria de vocês já cometeram um erro gravíssimo Já cometeu esse erro né? alguma vez na vida É um erro gravíssimo né? Saiu o edital, o que, que o aluno faz? Ele vai lá, pega um monte de questões da banca. Pô, saiu o edital da PM Será. você foi lá e pegou um monte de questões da banca e decan. Aí começa a desanimar, por quê? Você não desenvolve, né? você acerta uma aqui, outra ali e erra 10. Aí você vai desanimando, aí já começa a entrar aqueles pensamentos negativos na sua cabeça. Né? Que você é burro, que você não consegue... Que você tem bloqueio, é isso, é aquilo, não. Você está pulando as etapas. Você está desesperado e já está indo lá para o final do processo. Né? E não é assim. Então, no nosso método, tem um passo a passo. Aqui não existe milagre. Existe trabalho. E trabalho duro. Beleza? Estudar, revisar e exercitar. Ó. Exercício é no final. É o final do processo. Legal? Então, com a técnica R, resumindo, você, nessa parte né, do método, você vai aprender os macetes. Você vai aprender aqui as técnicas de resolução para você ganhar tempo na hora da prova e, consequentemente, ficar na frente da concorrência. E a terceira técnica é a técnica 2080, é a prática. Não adianta, você só vai aprender matemática, raciocínio lógico com prática, com treinamento. E o que, que significa esse 20-80? 20%, 80? 20 de teoria e 80% de exercícios. Por isso que o método funciona. E você seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua <cười> aprovação. Legal? Agora sim, família. Você já sabe o que é a tríade MPP. Nada mais que justo você agora aprender um pouquinho do método. Então vamos lá, aplicando e aprendendo com o método MPP Agora você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos no nosso curso da PM Ceará Exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos Então família, começando aí o pagode Caneta e papel na mão e simbora Primeira coisa que você vai fazer na questão tá É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 então, eu preciso estudar. É... Então, família linda, olhando aqui para a questão, interpretando a questão, ficou claro para a gente que é um problema, que é uma questão sobre negação... De quem? Negação do C, então. É um problema de negação... Do C, então. Legal. Simples e objetivo. Você já interpretou. E você já sabe ali o assunto, né? Pô, negação de quem? Negação do C, então. Beleza. Primeira etapa foi cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. pouco Marcão, qual é o macete? Né? Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Né? Tem algum macete no curso de vocês? Tem. Qual é o macete que nós ensinamos para os nossos alunos? Que para negar o ser, então, basta você usar o mané. Basta colocar o mané para jogar. O que, que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então isso é natural, né? Técnica R, ó, você é aluno MPP, você tem um curso da PM Ceará. O que que acontece com os alunos, ó? Estudar, revisar e exercitar. Então de tanto cara ali, estudar, revisar e exercitar, ó, são vários exercícios, ó, técnica 20, 80, 80% de exercício. De tanto cara praticar, ele acaba memorizando. Né? E isso vai acontecer com você também no nosso curso. É normal, porque é muito exercício. Então, o macete, você acaba memorizando. Pô, C então, mané. Já aciona, né? É automático, já vem logo na tua cabeça. Pô, é o um mané. Aí não tem como o cara errar. Não tem como o cara errar. Olha lá, ó. botando o mané para jogar. Como é que a gente aplica o mané? Primeira coisa, troca o C então pelo I. Depois, Marcão, bota o mané para jogar. mantém a primeira, nega a segunda. Então, mantenha a primeira, vai ficar passar no concurso público, é ótimo. Nega a segunda, eu preciso estudar, vai ficar eu não preciso estudar. Fazendo a leitura da negação, ficaríamos com o seguinte, ó, passo no concurso público, Passar no concurso público é ótimo. E eu não preciso estudar. E eu não preciso estudar. Olhando aqui as opções, o nosso gabarito é a letra D de dado. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Pô, Marcão, mas aqui não tem o E. Tem sim, ó. Bizu. O mais. Na lógica, equivale ao e, tá legal? Então, para quem não sabe, o mais no raciocínio lógico equivale sempre ao e. Então, se apareceu mais, você já sabe que é o e, beleza? Então, primeira questão foi para a conta. Lá no seu edital, está escrito raciocínio verbal. Então, nessa parte, né, pode cair muita coisa da lógica proposicional da lógica sentencial, pode cair questão de negação, pode cair uma questão de equivalência lógica, pode cair, pode cair uma questão de argumentação, consequentemente você tem que saber a tabela verdade, e assim vai. Então tem várias coisas ali implícitas tá? nesse assunto raciocínio verbal. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Então, família, primeira questãozinha foi para conta. Vamos lá. Próxima questão. Sublinhar para interpretar. É sempre assim, ó. O começo é sempre o mesmo, é sempre a mesma coisa. Sublinhar para interpretar. Primeiro interpreta, depois resolve. Então, sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Assinale a Alternativa que apresenta o centésimo termo da sequência a seguir. Então, olhando aqui a sequência, ficou claro aqui para a gente que é, ocorre aqui uma repetição: ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim sucessivamente, né? Vai repetindo aqui de 8 e 8. Então, família, todo probleminha, todo probleminha com ideia de repetição, tá? É um probleminha de raciocínio sequencial. É um probleminha de ciclos, tá? Então, probleminha de raciocínio sequencial sobre ciclos, tem repetição. É um probleminha de ciclos. Legal? Então já interpretamos aqui a questão. Estou pegando na tua mão. Né? E lá no curso é assim, cara. São vários exercícios no curso da PM. Será? Pô, Marcão, como é que você aprende, né? Assim, já identificar, já ter essa manha? Você nasceu sabendo? Não. É muito exercício. Por isso que o nosso curso é assim: 2080. Você também consegue. Você também consegue. Com certeza. No curso, cara, você vai conseguir, não tem como. <risos> não tem como, porque imagina, 10, 15 questões ali, você fazendo. Não tem como, você acaba batendo o olho e já sabe, pô, isso aqui é seco, acabou. Né? Interpretou, resolve. Para resolver, técnica R. ó, estudar, revisar e exercitar. Aí você memorizou. Você já memorizou aqui o macete, estudar, revisar e exercitar, caramba. Para resolver esse tipo de questão, né, O tio Marcão falou uma parada, né? lá no curso da PM Ceará, pô, no curso da PM Ceará, Marcão falou o seguinte, isso é você já fazendo a prova, tá? Já tô mentalizando lá na frente, você no dia da prova, no dia da vitória. Caramba, no curso da PM Ceará, caramba, o tio Marcão falou, né? Para resolver esse tipo de questão, né? Ele ensinou, né? Um macete em três passos Pô, ele ensinou um macetão em três passos Lá no curso tem um macete né, Que ele ensina a resolver Essa questão em três passos Em três passos Pô, Marcão mandou bem, em três passos Pô, ele passou um bizu Pô, Primeiro passo achar Encontrar o tamanho do ciclo Segundo passo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 tamanho do ciclo seria 8 primeira etapa cumprida, segunda etapa eu vou pegar a posição que ele está pedindo e vou dividir pelo tamanho do ciclo a posição é 100 ó. então eu vou pegar 100 e vou dividir por 8 né? é um passo a passo né? 100 dividido por 8 100 por 8 vai dar 10 por 8 perdão vai dar 1 1 vezes 8, 8 para 10, 2. Baixo 20. 20 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16 para 24. Então, o resto foi quanto? 4. Então, segunda etapa cumprida. Terceira etapa. né Fiz a continha, agora vou para a terceira etapa. Terceira etapa, você vai escrever a palavra Reis Posta. É isso aí. O resto... O resto, o resto vai te dar a palavra resposta. O resto vai te dar a palavra resposta. Pô, qual foi o resto? O resto foi 4. Então, o resto vai te dar a resposta. Significa que o quarto elemento... É a resposta. Qual seria o quarto elemento aqui do ciclo? Um, dois, três, quatro. Né? Esse carinha aqui é a resposta. É o quarto elemento. Então, olhando ali as opções, o resto vai me dar a resposta. Então, é o quarto elemento. Olhando ali as opções, gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família... Em menos de 20 minutos de aula Eu estou mostrando para você Que é possível sim Aprender raciocínio lógico matemático Para a prova da PM Ceará E claro, isso é aprovado É possível sim A Banca Idecan É uma banca muito tranquila Nem se compara com a FGV Realmente a FGV, a FGV É uma banca embusteira Perigosa né? Você já viu aí na última prova ela também fez o concurso da PM São Paulo, né? Sentou a mamona, né? É desproporcional, a palavra certa é essa, né? Não é, não é que eu ache errado um concurso ser difícil, né? Mas é desproporcional. A palavra certa é essa. É desproporcional. Cobra umas coisas que não tem nada a ver e resumindo, a IDECAN já é uma banca mais tradicional, com aquele conteúdo tradicional mesmo, que não vai ter pegadinha, você vai estudar e vai estar ali exatamente o que você estudou legal E o método MPP está aí Realmente para te levar para um outro nível Porque num concurso assim Tem um, um outro lado né? Tem um lado bom Que eu acabei de falar E tem um outro lado Que eu acho né, que não ajuda muito né? Os alunos Pô, Marcos, Que outro lado seria esse? É a competitividade Porque num concurso assim A média geralmente é mais alta E você, né, quando a banca é mais tranquila A média é mais alta a nota de corte é mais alta. Então, você não pode dar mole. Um erro pode te jogar lá para trás. Então, para mostrar para você né, que o método funciona, que estamos realmente no caminho certo, que podemos te ajudar com o nosso curso da PM Ceará coloquei aqui um depoimento do nosso aluno Magno. Olha que legal. Bom dia. Estou passando aqui para agradecer por todo o ensinamento passado por vocês. Graças ao MPP, eu acertei 8 de 10 questões de raciocínio lógico da PM Ceará. E assim consegui ser aprovado. Só tenho a agradecer a vocês e pedir que Deus os abençoe sempre. Vocês mudaram a minha forma de ver o raciocínio lógico. Então, muito obrigado por tudo. Então, família, se você quer ter, resumindo, se você quer ter resultados igual ao do Marlon, né, se você realmente quer arrebentar na prova da PM Ceará, eu tenho um convite aqui para te fazer. É isso aí. Dia 24 do 10, semana que vem, ó. 24 do 10, 24 do 10, vai rolar a imersão PM-Ceará de raciocínio lógico-matemático. E você não pode ficar de fora, é isso aí, dia 24 do 10, às 20 horas, ao vivo. Para participar é muito simples, basta você entrar aí no link que o Júnior está colocando aí para você. Tem que entrar no link, tá legal? Dia 24, se não me engano, já é na próxima segunda-feira, tá? Próxima segunda vai rolar a imersão PM Ceará. E você, como sempre, é o nosso maior convidado. Você é o nosso convidado. Você não pode perder esse evento, tá? é 100% online, 100% gratuito e nesse evento, cara, serão horas de conteúdo, várias questões da IDECAN. Vou procurar também alguns concursos da área policial que a IDECAN já fez para dar algumas dicas de estudo para vocês. Legal? Então vai ser muito produtivo. E o melhor, para quem participar da imersão, para quem participar da imersão, tá? Você vai ter uma condição Mega especial Para comprar o nosso curso Só para quem estiver na imersão A gente vai dar né, Uma condição melhor já, tá, já tem uma condição mega especial Já está com um descontaço Só para quem participar Vai rolar uma parada maneira <risos> Não posso falar tudo Senão perde a graça Então cara, faça a sua inscrição Entra aí no link O Júnior está colocando aí o link agora Entra aí no link e vamos com tudo, porque segunda-feira é o grande dia. E para participar, tem que estar tá no link, tem que entrar no link, tem que se cadastrar, porque é um evento fechado. É um evento fechado, tá? Só vai participar quem tiver no grupo. Beleza, legal. Agora vamos lá. Já falei da imersão. Agora vamos que vamos. Tem mais uma questãozinha aqui. E cara, é repetição sublinhar para interpretar. Raciocínio lógico, matemática, é repetição. O treinador de futebol da seleção brasileira disse em entrevista que o jogador da Argentina, Lionel Messi, é um ET. Com base nessa frase, considere as proposições a seguir estão corretas. Primeiro, Lionel Messi é um jogador... De futebol excepcional. Dois. Todo jogador de futebol excepcional é um ET. Com base nas proposições. Pode-se concluir com certeza que... Então, vamos lá, família. Deixa até eu sair daqui. Qual é a jogada aqui? Presta atenção. Presta atenção. Toda a questão... Tá? A gente está interpretando. Toda a questão que pede resultado, toda a questão que pede uma conclusão, que pede para você concluir, é uma questão de argumentação. É uma questão de lógica de argumentação. Cara, pediu resultado, pediu conclusão, é uma questão de lógica de argumentação. Legal? Marcão, como é que se resolve uma questão desse tipo, né, de lógica de argumentação? Técnica R. No nosso curso, você vai aprender. Você vai aprender através da técnica R. Então, de tanto você revisar ali a matéria, você já sabe. Né? Que esse tipo de questão, para resolver, você vai ter que usar o diagrama lógico. Você vai ter que desenhar, você vai ter que usar o diagrama lógico. Por quê? Cada proposição categórica, né? a proposição categórica são proposições do tipo, né? Todo A é B, nenhum A é B e algum A é B. Então aqui eu já sei que tem uma proposição categórica, ó, é o todo. Então esse carinha aqui, ó, ele tem uma representação. Existe um desenho, né, que representa esse cara. Então, o desenho para representar o todo, né, é um conjunto dentro do outro. Ou seja, o todo, ele passa a ideia de inclusão. O primeiro fica sempre dentro do segundo. A ideia é uma ideia de inclusão. Então, sempre que aparecer o todo, resumindo a parada, você já tem que estar com esse desenho aqui na cabeça. Que desenho, Marcão? Esse daqui, ó. O desenho de um dentro do outro, tá? Vamos lá. Agora, quem vai ficar dentro e quem vai ficar fora? ó. Quem fica dentro é sempre o primeiro que aparece. Ó, todo jogador de futebol excepcional é um ET. Quem apareceu primeiro? Jogador de futebol excepcional ou um ET? Pô, Marcão, quem apareceu primeiro foi o jogador de futebol excepcional. Então, o jogador de futebol excepcional vai ficar dentro e o ET vai vai ficar fora acabou o primeiro fica sempre dentro do segundo acabou montou o desenho agora é interpretação é análise tá tudo é o desenho tudo eu vou jogar no desenho e vou analisar né? se for uma certeza se eu consigo garantir a resposta tá certa se gerar uma dúvida eu não consigo garantir o item estar tá errado, porque aqui eu tenho que ter certeza. Vamos lá, letra A. Vamos lá. Messi, ó, Messi é um jogador de futebol excepcional. Espera aí. Messi é um jogador de futebol excepcional e não é ET. Pô, isso daqui é falso. Eu nem vou olhar isso daqui. Com certeza isso daqui é falso. Por quê? Se o Messi, ó, é um jogador excepcional, com certeza ele é um ET, ó. Messi é um jogador excepcional. Então ele tá aqui, ó. Ele tá nessa região aqui. Pô, se ele tá nessa região aqui, ele também pertence à região dos ETs. Então, com certeza, o Messi é um ET. Né? Se ele é um jogador excepcional, ele com certeza é um ET. Então, família, a letra A é falsa. Eu não posso validar isso daqui. Isso daqui está errado. Vamos lá. Letra B de bola. Existe algum ET... Olha, não está falando todos. tá? Existe algum ET que não é um jogador de futebol excepcional com certeza eu não posso falar todos mas existe olha aqui o desenho se o cara tiver nessa região aqui ó vê se eu não consigo validar isso que ele tá falando ó, o cara tá nessa região aqui ó ele é um ET entretanto ele não é um jogador excepcional eu não posso falar para você que todos, né? Mas com certeza, pelo menos um, né? Algum ET não é jogador excepcional. Então isso daqui eu consigo garantir. Então eu já sei que a resposta certa é a letra B. Beleza? Agora vamos lá. Vamos analisar as outras. Se Maradona é um ET. Então, ele é um jogador de futebol excepcional? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque eu não posso garantir isso para você. Olha aqui, ó, olha no desenho. Ó, ele é um ET, então ele é um jogador excepcional? Não, ele pode estar aqui. ó. ó ele pode estar aqui. Ó. Ele é um ET. Só que nesse caso aqui, ele não é um jogador excepcional. Então, isso daqui não é uma certeza. Tá? Eu não posso garantir isso daqui para você. Aqui a gente trabalha com certeza, não com uma dúvida. Né? Então, aqui tá fora. Vamos lá. Letra D. D de Deus. Se Pelé é um jogador de futebol excepcional, então Pelé não é um ET. Ó, isso daqui está errado. É igual a letra A. Porque se o cara é jogador de futebol excepcional, com certeza é um ET. Por quê? Todo jogador excepcional é um ET. Está <risos> lá no problema. É uma informação que ele fala. Aqui não precisa nem jogar no desenho. Se o cara é jogador excepcional, ele é um ET. Pronto. Então a letra D é totalmente falsa, totalmente mentirosa. Lionel Messi não é um jogador de futebol excepcional. Então eu posso garantir que ele não é um ET? Falso. Não necessariamente. Por quê? Porque ele pode estar aqui, ó. Quando eu falo que ele não é um jogador excepcional, isso não garante. Eu não posso falar para ele que por isso ele não é um ET. Ele pode estar aqui, ó. Ó, ele pode estar aqui. Ó, ó, pintei de verde. Olha lá. Ele não é um jogador excepcional. Mas nesse caso aqui, ele seria um ET. Beleza? Então, família, vamos lá. Ratificando o que a gente acabou de analisar. Nosso gabarito é a letra B. E finalizamos aqui a nossa aulinha para PM. Ceará. E, cara, o convite está feito, tá? Segunda-feira, dia 24, às 20 horas, vai rolar a imersão PM-Ceará. E você não pode ficar de fora. Clica aí no link, tá? Entra aí, cadastre-se, porque segunda-feira vamos quebrar tudo. Legal? Insista, persista e não desista. E lembre-se, e lembre-se que o estudo... É a estrada que levará você onde deseja chegar. Beleza? Um abraço e uma boa noite. Matemática aqui, ó, para passar. Valeu, família. Tamo junto.